Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponte aqui, galera, trazendo novidade, mano. Já foi, já vi alguns youtubers aí fazendo esse vídeo, mostrando aí um novo modo chegando aqui para o Free Fire, mano. Lá na Indonésia, já chegou. Eu tô aqui no servidor da Indonésia, vou estar tá entrando aqui, vou estar tá mostrando pra vocês duas novidades muito da hora, que com certeza vai chegar aí provavelmente hoje, meia-noite. Ou, no máximo, amanhã de manhã vai estar tá chegando essa novidade para o servidor brasileiro, cara. Com certeza, com certeza, certeza absoluta. Mas vamos ver o que, que é esse modo, mano. Aqui é o servidor da Indonésia. Ah, se inscreve aí no canal se não for inscrito e ativa as notificações para você não perder, viu? Ó, só, esse vídeo aqui também, é quem tá com, inscrito com o sininho ativado já recebeu a notificação, né, mano? Então se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o like aí para a gente estar tá trazendo novidades aqui do Free Fire, mano. Então vamos lá, estou aqui no servidor da Indonésia, eles estão aqui com essa promoção especial, isso aqui não nos interessa, essas promoções aliás em si, lá dos outros servidores nem compensam muito aqui para o Brasil né mano, esses efeitos, ele não vem, mas isso aqui vem, isso aqui com certeza vai vir, essa aqui é a nova skin do pet, que é o pet leopardo mano, muito da hora, muito bonita, as cores tá legal, tá bem legal então, para quem ainda não conseguiu é, pegar nenhuma skin, essa é a chance, ó, 250 diamantes. Lembrando que as skins só valem se você tiver o pet, tá? Na, na skin passada, muita gente disse que comprou e tal, mas quando chegou na hora, foi ver, é, não, não ativou o pet. Porque você precisa ter o pet para você poder ativar a skin, beleza? Então, de 3 a 9 de junho, no nosso caso, provavelmente vai ser hoje meia-noite, deve aparecer ele, ou no máximo aí no próximo fim de semana. 250 diamantes você vai estar adquirindo esse novo pet. Como que é? É no na recarga, tá? Se você recarregar até 250 diamantes você vai ganhar esse pet. Aqui é a questão do, do da, da skin do, do diamante royale, né? Rampejo, beleza? Vamos lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês, galera, é o novo modo que abriu aqui. Ó, se eu vim aqui, ó, aqui apareceu um banner aqui, ó. Modo Redenção. Como que seria aqui? Olá, sobreviventes, e tá em Indonésia aqui, ferrou, vai, que aqui eu não vou conseguir traduzir, não Como eu tô fazendo a primeira vez, galera, não vai, não vai ter nem como eu traduzir agora, porque normalmente eu traduzo e trago o traduzidinho Mas dessa vez não, mano, a gente vai fazer diferente, a gente já vai entrar no modo lá pra gente ver É o modo redenção, é ressurgimento, aliás, ressurreição, né, é porque no, na tradução aqui, ó, ficou reden ressurgimento, mano e é em bermuda, isso é interessante, né? Uma vez que aquele outro modo que tava aí esse final de semana Jogou lá pra, pra purgatório Que não, meu Deus, deixou o mapa feio ou mapa ruim Mas tudo bem, esse aqui veio em bermuda Vamos clicar aqui em ressurgimento Vamos clicar aqui pra ver, ó Ele está aberto do dia 6, do 4 da meia-noite Até o dia... até o dia Aliás, do dia 4 até o dia 9 Então vai ser uma semana aberto ele aí, né? Vamos entrar nele, vamos jogar nele Já vou, vou equipar aqui uma skin aqui rapidinho Eu não lembro se eu tenho skin nesse... Nesse servidor aqui eu ver se eu tenho alguma roupa aqui que dá de colocar aqui nele Ah, tenho, pô, aqui, ó Tem sim esse casacão aí, muito da hora É, calça eu não tenho nenhuma Aqui seria o pacote completo Mas eu não tenho, eu só tenho só a camisa Aqui eu não tenho nada Beleza, vamos deixar só a camisa, então Deixa eu voltar aqui, galera Eu vou tentar aqui no sorteio, vai Ver se eu consigo pegar Eu tenho 617 diamantes Vamos ver se consigo pegar pelo menos Uma calça legalzinha aqui, né Já que eu não tenho nada ali Vamos ver, o que, é que vai dar? Bota ah, meu Deus Vamos mais uma Uma camisa, não Quero uma calça, pelo menos Porque entrar com aquela roupinha tia, ali É feio demais, hein Ih, não veio não, hein Ferrou Vamos então só colocar então só a bota aqui Só pra ficar mais ou menos A camisa, essa aqui não Já que eu tenho essa aqui é mais bonita, né Calça vai ter que ser de bermuda E ainda é feminino, mano Beleza, vamos só assim mesmo, então Só pra gente entrar lá Vamos entrar aqui no modo ressurreição Como que será que é esse modo, cara? Eu vou descobrir agora entrando janeiro, beleza? Então bora pro vídeo Bora cair já no avião, vamos! Deixa o like aí, galera, valeu! Estamos aqui no avião. É, na Indonésia, galera, aqui ó, ainda não mudou o avião, tá? Ainda tá o modelo avião antigo. Pra, nesse ponto, cara, muita gente fala ah, que as coisas vêm primeiro para os outros servidores, para o Brasil não vem. Mano, aqui uma coisa interessante, para lá ainda não mudou, o avião ainda tá padrão. Né? E para nós já mudou, então às vezes vem algumas coisas melhores para o Brasil, às vezes não, né, mano? Mas aí, então você já viu ali que o, o avião não mudou aqui ainda. Então logo então, a caixa de loot, a caixa de drop provavelmente vai estar ainda antiga. tá tudo antigo ainda. Eu acho que eles vão atualizar também hoje, de hoje para amanhã no servidor da Indonésia. Assim como também vai ter uma atualização hoje para amanhã no servidor brasileiro. Para inclusive in, é, colocar esse novo, esse novo modo né, de batalha, que é o modo ressurreição. Eu não sei bem como é que funciona, mas eu vou descobrir aqui jogando. É, eu já notei que são 50 jogadores mesmo, então não é mapa reduzido. Tá, normalmente alguns modos vem com mapa reduzido de só 20 jogadores por mapa, né? Esse não veio, o mapa às vezes vem pequeno. Esse veio o mapa completo. Os caras já estão tá trocando ali. Essa conta não tá num level tão baixo, então eu posso me preparar aqui para a trocação que vai ser feia. <risos> Levando em conta também que, como eu tô jogando em outro servidor, esse servidor aqui tem aquele lag, o ping fica sempre alto, mano. Aqui o ping no mínimo que dá aqui é 450, 500, mano. Esse é o normal aqui do ping aqui da, da Indonésia, Indonésia, Tailândia, qualquer outro servidor que não for do Brasil, a, a média do ping é isso aí mesmo, é 400 ms que fica ali. O cara já tá ali trocando, ali. Apá, dois capa lindo, Beleza, já matei um lá. Vou pegar uma coisa. Ah, tá, tá, tá outro ali, outra ali. Uhum. Vamos ver, cadê ele? Ali, ali, ali, ali. oi Foi. Talvez pra cá, que eu atirei daqui. Às vezes o cara vem pelas costas. Eu preciso pegar o toque de recompensa que tá lá no outro lá. Mas primeiro eu vou... Olha só que legal, mano. Aqui é umas latinhas de refrigerante. Que da hora. Opa, também Tem uma bostinha aqui. Não é uma bostinha não, cara. Isso aqui é tipo umas amêndoas. É um, uma amêndoas. É o Kurma, né? É um, um evento que eles têm aqui. Você... É como se fosse as nossas bandeirinhas lá, que você troca por... Por outras coisas, tá ligado? Então aqui eles usam esse curma ali Faz tempo, mano, já tem quase um mês que tá esse evento aqui pra eles E o nosso só foi um fim de semana, né? Ainda tá, ainda, acho que hoje é o último dia Vamos trocar aqui, beleza Opa, aqui, opa, o curma aqui Ó o cara caindo agora, mano Que que é isso, cara? Será que quando você morre, você volta de novo pro paraquedas? O cara caiu agora ali, vocês viram? Que da hora, mano é, muita gente vai falar e eu já vou adiantar Isso mais ou menos é uma cópia do PUBG, mano No PUBG tem um, é, tem um Tem um modo... Ai, tô levando bala Ah, não deu tempo de abaixar Então, no PUBG, mano, tem um, é, tem um modo lá Aí, ó, por favor selecione o local no mapa Vou selecionar aqui, Catulist, ó aqui ó, ressurgir em 7 segundos, então a gente já vai cair lá, mano, aqui ó, selecione um local para ressurgir então, mano, no PUBG tem, um, tem um, um modo que é bem parecido com esse, que é um total de, de, de, de partidas, né, de, de mortes quem chega nesse total acaba o modo, aqui eu não sei como é que funciona, mano, mas parece que tá muito parecido com isso e engraçado que agora eu ganhei ali um mapa do tesouro, não, acho que eu já tinha um mapa do tesouro então, quando você morre, você escolhe o local onde você quer cair você já desce de lá. E as mortes, estão vendo ali? Ó, as mortes não diminuíram. Eu tô com as minhas duas kills, tá? E a quantidade... Olha só, mano, o que, que é isso? Cara, agora que eles estão no evento do ovo, mano. <risos> a gente já tá nesse evento faz tempo. A gente já até saiu desse. Esse ovo é duro pra caramba pra quebrar, mano. Vou tentar quebrar aqui. Vamos clica, clica, clicar. Muito da hora, mano, esse evento. Nossa oh. senhora, já vou morrer de novo. Que bosta! Então, ao que eu entendi, você ressurgiu só uma vez, né? Vocês viram ali, eu ressurgiu uma vez, morri já foi, ó. Então, eu vou voltar e vou entrar mais uma vez no modo. Ah, o emblema curva ficou aqui, como se fossem as nossas bandeirinhas. Então, galera, já que eu já sei onde é que... Como é que tá aqui, eles ainda estão no evento do ovo de Páscoa. O que que eu vou fazer, então? Eu vou esperar o avião apontar aqui e mostrar mais ou menos onde é que tem os ovos de Páscoa. Mas eu vou cair logo de Bimazaki aqui, é só para gente já cair logo lá, né? Os ovos, os ovos, a gente lembra que eles são aqui, né? Nesse pedaço aqui que tem bastante ovos, né? Mas eu vou cair ali em e depois eu vou pra lá, velho. Eu vou primeiro me... Me... Em lixo, aqui tá mais perto, né? Vou primeiro me equipar e depois eu desço pra lá. Que eu quero ver se tá igual quando tinha no Brasil os ovos. Mano, será, seria possível esses ovos estar voltando de novo para o Brasil? ia ser muito da hora mano eu tenho muitos ovos eu, eu coletei bastante é interessante hein se voltar mas eu não sei eu tenho que quebrar um daquele para verificar para ver se ó oh, mano mas eu acho que é só quando você volta que aparece ele hein? porque aqui ó ali tinha um e não tá tendo ali agora então eu acho que é quando você morre a primeira vez você volta ressurge aí deve aparecer ele mas vamos ver aqui. Um carinha caindo para ali, mas não vou lá nele não Vou, vou Lutear bastante aqui Porque pra trocação Sem colete não vai compensar eu trocar Porque como eu falei, mano Aqui tem um lag, tem um MS muito alto E o que que acontece Você vai trocar, você acaba perdendo a trocação Porque ele estiver em primeiro Certo é, Eu preciso de De SMG, mano eles never gonna a me viu. Viu não, senão ele já teria tirado aqui. Ele tá ali do outro lado. Eu vou subir aqui pra pegar ele lá. Na... Olha o outro vindo ali. Ai, morri, morri Pronto Matei um ainda, né? Vamos ver se eu vou ressurgir Beleza, ó, ressurgir Ressurgir instantaneamente Vou escolher aqui mesmo onde eu caí, onde eu morri Vou ressurgir bem aqui, não, aqui Pronto, vamos ver se eu vou cair aqui Não, ressurgir aqui pra ver os ovos Vamos ver se os ovos vai estar lá Beleza, ponto marcado Olha lá, apareceu um mapa do tesouro lá E aqui seria onde teria bastante ovos, né? Vamos ver se tem. Não tô vendo nenhum aqui, mano. Então não tem, velho. Não sei o que que deu que apareceu aquele ovo ali, velho. Mas vamos ver aqui. Vamos, vamos cair aqui de novo vamos ver o que que aparece aqui, né? Galera, esse vídeo vai ficar um pouco... Um, um pouco longo, comprido, longo. Mas é porque eu preciso mostrar pra vocês certinho aqui. Como eu, eu não, não estudei de fato o que que é esse modo, tô fazendo já na prática, mano. Então já tô indo aqui vendo junto com vocês aqui de primeira mão o que que é esse modo, como que ele funciona, beleza? Vamos ver, tem um mapa do tesouro aqui. Vou tentar pegar, espero que ninguém esteja me vendo lá de cima. Pega. Ih, mano, não quer pegar. Famas, cara. Quem merece famas e mochila 1? Colete não veio, credo, veio... Ué, mano, e aquele ovo que apareceu lá do nada, velho? E aqui, que era o lugar de aparecer vários ovos, não apareceu nenhum aqui. Vamos ver se a gente acha alguém aqui. Vamos ver. Opa, um kit. Missão e kit. De um colete. Ó, alguém já tirou nesse barril que ele tá meio estourado ali. Não ainda nele, não. Acho que eu vi um cara passando ali. Cadê? Não, não era não. Tá vindo um carro. Fila 3. Então é isso mesmo, velho. Você matou um cara. Você morreu a primeira vez, você ressurge. Mas até só é uma vez, né? Que você pode voltar. Mas é interessante, velho. Eu achei bacana. É, ainda mais que a, que a skill conta, né? Continua com você a skill. Olha lá. minha skill tá lá ainda. Uma. Legal, velho. Agora eu não sei se esse modo dá squad, mano. Terminando esse aqui, eu vou testar a squad do, Ver se ele aparece o modo. Se aparecer, mano do céu, vai ser muito da hora, hein? Vai dar de você fazer umas estratégias loucas. Tipo, assim, você morre num lugar, sua equipe vai indo para outro lugar. E lá vocês combinam de cair e de, de, de se encontrar em tal lugar, entendeu? E aqui o refrigerantezinho aqui. Vamos pegar esse. Pronto. Pronto. Cara, eu acho que eu vou me matar aqui, porque aqui vai demorar pra me encontrar alguém pra trocar. Deixa, deixa eu ver se eu acho aqui um barril de. Ah, esse aqui já tá estourado, mano. Vamos matar logo pra gente ver. Pra gente ver se, se dá de modo duo ou. Ou squad, mano. Eu não gosto muito de fazer vídeo comprido, vídeo longo, não, galera, porque. Sei lá, velho. Eu acho que é tão chato você. Assistir um vídeo muito longo, sei lá, é cansativo. Bora lá. Porra, velho. Não acho ninguém. Vamos acelerar, então. Ali, ali. Achei um. Já foi. Não foi? Cara, eu dei capa no cara. Ah, morri. Que bosta. Cara, eu dei dois capas naquele cara embaixo. Beleza. E aqui não volta. Então vamos voltar lá e vamos ver se dá. Olha aí. Ganhei um um pratinho de sopa aí eu não sei como é que funciona aquele prato de sopa não né? <risos> bora lá vamos abrir aqui vamos ver se dá de squad e cidade do esse vídeo galera, eu não vou editar muita coisa não tava tá? só fazer os cortezinhos e postar aí vamos ver fechar aqui é aqui né vamos ver que ressurgimento do não dá e não dá squad então ele é solo mano só dá de jogar solo comenta aí o que que você achou a respeito desse desse novo modo será que é bacana será que não é Comenta aí, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos e deixa aquele like, valeu? É isso aí galera, valeu se você assistiu até aqui, fiquem todos com Deus, fui!